Gênesis 3, verso 4 e verso 5, olha só. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Os seres humanos sempre foram fascinados com o conceito de imortalidade, mas o que parece ser mais emocionante para alguns é o pensamento de usar a tecnologia para tornar a imortalidade uma aplicação no mundo real. O movimento chamado transhumanismo é dedicado a usar a ciência e tecnologia para aumentar nossos corpos e nossas mentes e permitir que humanos se fundam com máquinas, erradicando a velhice como causa de morte. Então a grande questão é, podemos realmente escapar da morte? A ideia de carregar os sentimentos Memórias e experiências de uma pessoa em uma máquina foi explorada diversas vezes em muitas obras de ficção científica, no entanto o upload da mente pode ou não se tornar uma realidade como impressoras 3D, robôs e carros sem motoristas. O carregamento mental descreve um processo hipotético de separar a consciência de uma pessoa que envolve suas emoções, processos de pensamento, experiências e basicamente tudo o que o torna uma pessoa única, depois convertê-la em um formato digital e, finalmente, transferir a consciência digital para um substrato diferente, como, por exemplo, uma máquina. O processo poderia incorporar diferentes etapas, como cópia da mente, transferência da mente, preservação da mente e emulação do cérebro inteiro. Agora, veja bem, essa proposta é a proposta de viver Eternamente. É justamente a mesma proposta que foi feita para Eva lá no jardim. Onde a serpente diz para Eva, Certamente não morrereis, porque o Criador sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como, como quem? Como o Criador, conhecendo o bem e o mal, conhecendo os métodos, conhecendo os mecanismos conhecendo as técnicas, conhecendo a ciência. Ou seja, vocês serão imortais, serão deuses. Certamente viverão para sempre. Agora, 1 Timóteo 2,14, que diz assim, E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Hoje, nós fazemos o papel de Eva, o Messias faz o papel de Adão, um Adão perfeito, que jamais cairá em transgressão. Tem um terceiro personagem nessa história atual. Esse terceiro personagem prega aos nossos ouvidos o transumanismo e muitos outros conceitos que nos prometem o quê? ser como Deus. Ser o quê? Vida eterna. Pode comer, você vai conhecer o bem e o mal. Os seus olhos vão se abrir. A sua mente vai ser iluminada. Você não vai morrer. A sua mente passará de um corpo para outro corpo. A questão é, nós, sendo a mulher, vamos dar ouvido à terceira voz ou vamos ouvir a voz do Criador que disse, não coma desse fruto. Não queira buscar a eternidade, a vida eterna, por outros meios que não seja o Messias. Aonde está a voz do Criador falando conosco? Está na boca do próprio Messias. Vamos ler mais um texto. João 7,16 diz assim, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Nós fazemos o papel de Eva. Cristo faz o papel de Adão. E nós devemos ouvir a quem? Ouvir ao Criador que nos disse, não coma desse fruto. A voz do Criador está na boca de quem? Está na boca do nosso Adão, que na realidade é o próprio Messias. Então nós temos a voz do Criador, que está na boca do Messias, a qual nós devemos obedecer. E temos também a voz da serpente, que está na boca de quem? Na boca dos homens que não têm o um Messias. E esses homens estão dizendo, como? Conheçam bem, conheçam mal, vocês serão iluminados, seus olhos vão se abrir, vocês serão como Deus. Vocês não morrerão. A mente, o sentimento de vocês vai existir para sempre. Vocês fazem parte de um todo. Vocês fazem parte de uma mente maior. Vocês não vão morrer. Então perceba que essa terceira voz está nos oferecendo justamente a mesma coisa que a serpente nos ofereceu lá no Éden. É tudo bem simples. Qualquer voz, qualquer pessoa, qualquer ensinamento que te ofereça um caminho para ser como Deus, para ter os olhos abertos, iluminados, para ter a vida eterna e não morrer. Se esse caminho não passar pelo Messias, esse caminho te levará à perdição. O único caminho que te levará realmente à vida é o caminho da obediência. Seguir o quê? A voz do Criador. Onde está a doutrina do Criador? João 7, versículo 16. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina, a voz do Criador está na boca do Messias. Quem é o Messias? É o nosso Adão. Quem nós somos? Nós somos a nova Eva, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então é tudo bem simples. Qualquer ensinamento para querer ter a vida eterna que não passe pelo Messias, esse ensinamento certamente te levará para a condenação. Bom, vou ficando por aqui, sou Gleison Santos, canal Método Secundário. Se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que o YouTube mostre para outras pessoas. Está deixando todos os links para que você possa analisar aqui na descrição do vídeo. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.